Alguns meses atrás, conjunto com o professor Shimanya da unipg começamos as pesquisas na várias bacias da ilha de Santiago. E aqui foi uma boa surpresa, porque mergulhando e buscando das de ervas marinhas, descobrimos uma zona muito grande dos corais petrios. Geralmente as des descobertas exigem algum trabalho, alguma preparação, alguma pesquisa. Neste caso, eu descobri a Baía de Moia Moia através dos livros antigos, por exemplo, os livros do Cristiano de Sena Barcelos. Esta zona, eh, atualmente quase completamente esquecida e degradada pela apanha ilegal de areia, antigamente foi bem descrita nos livros de navegação e mencionada nos mapas, por ser extremamente perigosa para os navios. Quando um navio naufragava aqui, geralmente as populações mostravam-se pouco solidárias e pilhavam a carga do navio. Muitas vezes era eram um milho ou cereais que, molhados, tinham de, ser, tinham de ser vendidos a preço muito convidativo, porque estragavam muito facilmente. E Daí surgiu a palavra crioula. Moia, que significa preço baixo. E o nome da, da baía e da aldeia, Moia, Moia. difícil avaliar a, a, a quantidade, mas exatamente nesta baía temos um autêntico tapete de corais. Temos que iniciar mais pesquisas e mais, uh, mais atividades concretas para preservar estas áreas, porque, na minha opinião, esta baía onde estamos na praia de Moia Moia é muito importante para a biodiversidade dos corais em Cabo Verde. Mensagem muito importante é que todas as espécies na mar, mesmo como na terra, são ligados e mesmo os seres humanos. Se perdemos corais, perdemos nossos costas Costas. Perdemos áreas de reprodução de peixes de importância comercial, peixes endêmicas e tudo isso. Então, protegendo uma espécie de corais, protegemos o ecossistema.